Olá, educadores, bem-vindos à Unidade 2, Criando a Rotina de Estudos. Nós Estamos, estamos né, no tema 5, como estudar de verdade. Nessa parte, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro, é, observar o que foi desenvolvido no tema anterior, né, e debater em grupo, ou seja, com a sala. E depois fazer o seguinte, é, buscar com os alunos, é, descobrir quais são as metodologias que eles usam para estudar. São aulas presenciais, vídeo-aulas online, tem aluno que gosta, né? É, estudar lendo em dispositivos eletrônicos, como celular, como tablet, ou se não, aquele reader, né, é, que é papel digital. Aulas de formato de podcast, vídeo-aulas, enfim, como é que ele gosta? Né? Eu mesmo não vou mentir, tem uma queda por livro. Eu, eu já fiz algumas faculdades à distância, né? E faculdades não, pós-graduações à distância... E eu sempre gostava quando a pós fornecia o livro. Quando fornecia o material em PDF, eu imprimia, porque eu tenho uma querida por o papel. Né? Porque é melhor, você leva, lê. Ah, mas você tem um leitor digital? Já tive um leitor digital, mas não me elequei. Não vou mentir. Então, assim, cada um tem uma forma. E você pode estimular não somente essas oito né, é, metodologias de, de, de estudo, mas você pode estimular outras. Né? Ah, eu gosto de, de estudar... É através é, de uma palestra. Eu gosto de estudar através de, como eu já falei, de podcasting. Não, eu só estudo fazendo mapa mental. Não, eu só estudo fazendo resumo. Tá? Então, deixa o aluno falar e você vai apontando isso para você, como professor também. Não esqueça que o professor tem que trabalhar alinhado com o que, que o aluno pensa, para que você estimule e veja os pontos corretos e os pontos né, incoerentes para que eles cria uma coesão na cabeça dos alunos. Para que eles criem essa autonomia, eles criem essa consciência quanto ao ato de estudar. Tá? Aí eu vou trabalhar um texto em relação ao ambiente ideal de estudo. Qual é o ambiente ideal de estudo? A gente sabe que é um local silencioso, né, iluminado, mas a gente sabe que na realidade dos alunos, né, de algumas famílias, né, nem todo mundo tem um ambiente, um quarto, com computador, com ar-condicionado, não. Tem gente que estuda na cozinha à base do Lampião. A gente sabe que na realidade do no Brasil, nosso Brasil tem... É, é, lamentavelmente ainda existem pessoas que não têm condições é, financeiras suficientes e precisam de estudar. E muitas estudam à base do Lampião e se tornam grandes profissionais. Né? Então, assim, não é empecilho de estudar. Não é desculpa para não querer estudar. Você tem Agora, se você puder ter essa... Como eu posso dizer? Uma higiene... Né, uma higiene do estudo, do ambiente de estudo, como a higiene do sono, né? Eu me preparo para dormir, eu tomo um banho, eu relaxo, eu boto uma musiquinha mais, né, mais... Um sonzinho de chuva que eu gosto, não vou mentir. Um sonzinho de chuva, algo para relaxar. Então, se você tem essa higiene do sono, também tem que ter higiene do estudo. Ou seja, qual local eu vou estudar aqui mesmo? Estou falando que vocês estão botando um som de arrocha aqui no fundo. Lamentavelmente, nada contra a arrocha, mas, poxa, a gente está desenvolvendo um trabalho dentro da escola. Então, ocorre isso na escola, esses ruídos externos. E na casa também ocorre, em casa ocorrem ruídos, né? É uma mãe que está dando broca no filho, está fazendo a comida do almoço dele para ele ir para a escola, e ali ele está repassando a matéria. Então, é, o aluno tem que ter essa consciência. Olha, esse ambiente, para mim, não é propício. Então, eu vou para o meu quarto. Mas o quarto também é um grande vilão, viu? Porque quando a gente dentro na cama para estudar, a gente acaba, muitas vezes, cansado, dormindo. Então... O aluno tem que começar a criar essa própria é, política, né? é, esse próprio contrato social consigo mesmo. Olha, eu vou estudar aqui, mas eu vou estudar, eu não vou dormir, eu não vou brincar, eu não vou me distrair. Né? E, e afastar ao máximo tudo que distraia o aluno. Então você tem que fomentar isso. Né? Você pode especificar, você pode estar no seu quarto, mas que crie que se tem um ambiente propício crie um ambiente para você. Né? Se não, não dá para estudar em casa, tem muito barulho, a escola é perto, eu vou lá né, na biblioteca Ah, mas não tem bibliotecário, pronto, então ali é sala de leitura Então ele se tranca e vai estudar ali, não tem problema Contando que ele compreenda que para estudar ele precisa de um ambiente propício Eu quando desenvolvi o, o, o meu mestrado, quantas e tantas vezes eu vim aqui, aqui, aqui para a escola Tendo aula com minhas professoras do mestrado, que amei ter aula com elas, que foi professora Thelma, professora Marta, é, professora Janaína, a professora Valéria Barita e até meu orientador, professor Pablo. E quantas vezes eu me tranquei na secretaria da escola, até mais ou menos 10 horas da noite, que é o tempo que eu tinha, né, que era noite, para estudar, para fazer um artigo, um trabalho e para chegar no topo quando eu cheguei, tá certo? Então. Vamos lá, então eu criei essa política Ah, mas se você ficasse em casa Depois que eu sou professor desse integral Depois de um turno de integral De nove horas na escola, oito horas dando aula Com hora de almoço Eu fosse para casa, tomasse um banho e relaxasse ali Ali eu dormia, não, eu ia para casa Me apontar, tomar um banho, é, jantava E vinha para a escola estudar Me trancava aqui na escola estudar Também eu consegui chegar onde eu cheguei graças a Deus Então é bom que o aluno tenha essa consciência E você passa a consciência para ele É... Tem um texto que você, você vai trabalhar também, como estudar de forma é, eficiente, né? Então, você pode fomentar o seguinte, ó, o aluno tem dificuldade de estudar ah, sozinho. Ele pode estudar através de grupos de estudo, você pode fomentar, né? Aqui na escola, nesse semestre agora, a gente vai ter monitores, ou seja, alunos que têm conhecimento de matemática, que vão passar esse conhecimento para os colegas que têm menos conhecimento. Então, pode desenvolver isso na escola. E pode ser um trabalho conjunto, né? Se a sua escola ofertar disciplina de estudo orientado, por exemplo, você pode falar o seguinte: então, ó, na aula de estudo orientado de vocês, o aluno que tem mais facilidade em química passa para os alunos que têm menos facilidade. E para em grupos. Isso é bem interessante você fomentar. Porque o aluno de forma autônoma vai começar a fazer em sala de aula. Tá? E aí nós temos mais dois instrumentais. E agora é onde a gente vai começar a montar algumas coisinhas que se você ler o material, você já está. Percebendo o que vai acontecer o que é mesmo? a gente vai ter que dividir nossa turma em pequenos grupos vamos segmentar em pequenos grupos por quê? é a partir de agora que eles vão começar através de afinidade de conhecimento afinidade de amizade enfim mas de conhecimento se for de conhecimento é melhor ainda é desenvolver equipes para fazer pesquisa escolar né? aqui no, no, enquanto eu apliquei é, esse produto como intervenção nós tivemos três equipes, tá certo? Nós tivemos uma equipe que falava sobre a questão da, da informação, outra sobre o caranguejo sai, o período de defesa dele, então nós tivemos várias equipes. Nós não chegamos a publicar, até o momento da, grava da gravação desse vídeo, nada ainda, porque nós estamos em processo. Por quê? Como o processo de empoderamento e de aplicação desse material foi muito rápido, foi um mês e alguma coisa, né, Foi 40 aulas, um mês e duas semanas mais ou menos, então foi muito rápido e eles não tiveram tempo porque eles estudam no integral. A partir do momento que eu concluir o mestrado, eu vou trazer esse material como uma disciplina e aí durante a semana eles podem desenvolver essa pesquisa e aprofundar. Não estou dizendo que os meus alunos que participaram do curso, né, que foi um curso que eu desenvolvi, apliquei esse material, não estão trabalhando, pelo contrário, eles estão para voltar agora as aulas no meio do ano e vão continuar fazendo. Toda noite eles estão querendo vir, eles estão querendo levar isso para assinar, publicar em uma revista, eles estão muito empolgados. Então, a ideia é que no, ao final do curso eles estejam também empolgados e divulguem cientificamente os seus projetos. Tá? Então, nós temos é, um horário na qual ele vai estabelecer a sua própria rotina de estudos. Temos outra questão na qual ele vai botar o nome do grupo. a ah, grupo que vai pesquisar sobre... A importância da vacinação contra a paralisia infantil no município de Niaroba, aqui, onde eu trabalho, tá? E aí, formando grupos de no máximo cinco alunos, no mínimo três, no máximo cinco alunos, tá? Não deixa dois nenhum não, porque às vezes complica se a turma for muito grande, né? Fica um grupo inflado, cheio de alunos, um grupo com pouca aluno. Aconteceu isso no, no, no trabalho, eu tive que equalizar. E ao final, é... Fomentar o aluno para fazer um planejamento do grupo. Quando é que o grupo vai se reunir? Quando é que o grupo vai estar junto? Quais, dia, quais os dias, desculpa, quais os dias ou qual dia da semana você separou para desenvolver o trabalho em grupo? Então, nessa aula já é hora de separar os grupos. tá? Então, você já começa a falar e ao final da aula você separa os grupos, já deixa os grupos formados. E fala o seguinte, ó. antes de chegar na unidade 3, que é a unidade que a gente vai buscar informações, vocês não vão poder mais é, mexer no grupo. Vocês podem mexer até antes da unidade 3, que é o tema número 8. Começou o tema 8, vocês vão buscar a informação com o grupo que está ali. Tem que desenvolver com aquele grupo, para eles aprenderem a trabalhar em equipe. Porque eu não escolho com quem eu vou trabalhar. Hoje eu estou aqui na escola, entra o um professor, sai professor, entra um professor, sai professor, a gente, a gente é né, removido, realocado de escola, de acordo com a necessidade da Seduc. Se então, eu tenho que trabalhar com todo mundo, independente se seja com A, com B ou com C. Então, essa questão da empatia, do trabalhar em equipe, não pensar somente em mim, tá certo? Então, esse capítulo serve para isso. Espero que vocês estejam desenvolvendo um excelente trabalho e encontro vocês no próximo tema. Qualquer coisa, a gente se encontra através do prof.mrm.live.com. Até mais. Tchau, tchau.